Já imaginou poder animar o processo construtivo do teu projeto? É! Hoje, aqui no canal, eu trago um tutorial de como animar o processo construtivo de um projeto dentro do Lumion. Já estamos dentro do Revit para darmos início a este tutorial importa fazer a exportação dos diversos elementos estruturais do projeto para a posterior animação dentro do Lumion para tal Dentro do Revit vamos selecionar os elementos. Começamos pelas sapatas corridas e a configuração da nossa família de sapatas corridas é quadro estrutural. E vamos para aqui para a opção de ocultar ou isolar elementos dentro do Revit e vamos isolar categoria. Muito bom! Já isolada a categoria, o próximo passo vai ser exportar esses elementos. Olhem para esta ferramenta, este é um plugin bastante interessante que é o Live Link dentro do Lum. Vamos aqui exportar as sapatas. Muito bom! Vamos aqui localizar a nossa pasta de tutoriais aonde estaremos então fazendo o anexamento desta, desta sapata. Aqui vamos, vamos aqui classificar sapata. Sapatas 01 Voltamos para os óculos e vamos reiniciar e executar os elementos de forma temporária. O próximo passo vai ser os pilares. Selecionamos aqui um dos pilares. Novamente vamos para os óculos. isolar categoria. Vamos para exportar. Vou colocar aqui pilares, 0, também. Damos OK. Voltamos para os óculos e reiniciamos tudo. Vamos aqui selecionar as escadas e esse elemento. Vamos aqui em isolar categorias. Vejamos aqui como está escrito. Exportar novamente. Escadas. Guardar o corpo. Portanto, o próximo passo vai ser irmos direto para o Número, e é lá no Número onde vamos estar a criar todo o processo de animação 4 b Clicamos sobre Importações, aqui dentro do software, Importar um novo modelo, já sabemos onde passar, é o tutorial. Certo. Aqui está o nosso tutorial, vamos começar pelas sapatas, aqui ele vai abrir, vamos dar OK aqui. aqui abriu a sapata, vamos fixar aqui em algum ponto estratégico do nosso, do nosso projeto, se vocês perceberem o desenho está em baixo, vamos aqui posicionar para cima, Muito bom aqui está a nossa sapata já, vamos fazer a mesma coisa com os pilares, os pilares, dar OK. Então, para alinharmos os pilares, vai ser necessário aqui, clicando na chave, clicando sobre a nossa sapata, transformar, alinhar. Aqui já está alinhado os nossos pilares. O próximo passo vai ser exportar, exportarmos as escadas, Vamos fazer um, damos OK. Beleza, aqui está todo alinhamento feito com sucesso, portanto o próximo passo vai ser criarmos uma cena aqui na nossa câmera, gravados, vamos aqui alinhar minimamente, já tenho captado uma foto, outra, outra foto, bora lá no play, observem mais ou menos como ela vai fluindo esse se movimentar e aqui nós vamos animando cada elemento descendo do céu, ok? Muito bom, isso vai estar muito tranquilo. Vamos dar OK e parar a animação. Vamos ativar aqui o um efeito: o efeito em questão é aqui nas cenas de animação é sky drop cair do céu, bem ok? Clicando sobre cair dos céus. Vamos aqui agora deslocar alguns dos elementos. Selecionar os elementos. Aqui, ativando o CTRL, então selecionamos aqui na bolinha e ele vai selecionar todos os elementos. Vamos dar aqui OK. E automaticamente, se colocamos a nossa animação a rodar, vamos ter os elementos a cair. E se vocês perceberam, eles caem de uma vez. Não é assim efetivamente que nós Peremos. Vejamos que a nossa animação está em 14 segundos, precisamos de posicionar cada um dos elementos a cair em relação aos segundos que nós temos da nossa animação. Aqui temos o elemento de espaçamento e vamos trabalhar primeiro aqui com o espaçamento. lá espaçamento. Cai o primeiro, cai o segundo. E finalmente caí as escapas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like, deixar o teu comentário.